Os cozinheiros provaram quatro ingredientes e só podiam errar uma vez. Não sei. Uh! A equipe vermelha está em vantagem. Se Bruno não acertar, Renan cai na água e o time azul perde. Amora. Lembrando que se ele errar agora, acabou. Framboesa. As sementes dela estavam muito grandes, como se fosse framboesa. E eu estava bem azedo, e framboesa é mais azeda. E eu, framboesa e mais uma água. Parabéns, Isabela. O seu paladar fez com que a sua equipe ganhasse essa prova. É muito bom ganhar dos meninos. Ainda mais porque eu dei o ponto para minha equipe, né? Aqui, ó, sabendo de tudo, com essa boca aqui maravilhosa. Sabe de tudo. Só que as duas equipes vão ganhar um prêmio muito similar. Vão ganhar um passeio daqui de volta para nossa cozinha. A única diferença é que a equipe vermelha vai voltar de uma forma glamurosa e a equipe azul nem tanto. Sim, Chefe. As meninas merecem ter esse esse momento aí de lazer e tal e fico feliz por elas. Bom, pessoal, é assim que vocês vão voltar hoje para a cozinha. Ah, limousine! Vocês vão voltar em boa companhia. No caso, a equipe vermelha, acompanhada de um bom champanhe francês. Opa. E a equipe azul vai encontrar as companheiras dentro Oba. do carro. Tem esse castigo aí é dois extremos, né? O bem pobrinho ali e o glamuroso. Sejam é. bem-vindos. O nosso castigo foi uma merda literalmente. É o um presente aqui, ó. Nada, eu Já tô todo c****ado. Eu acho que vocês vão voltar com um pouquinho mais de glamour do que os meninos. Sim. Não, não, não, não. Gosto muito da Mari, da Carrie. O Zé tava ali também, né? Dá aquele cheiro horrível, o Rodrigo fresquinho do jeito que é. <risos> <risos> não! E não. Não. eu achei um barato, cara. E, e o bom é isso, é você tá no meio de pessoas que você tem uma certa afinidade. Ai! Ai, tira, tira! Ai! Ai! Ai! Ai! Segura nele! Ai. Ai. E os meninos adoram umas galinhas, né? Olha o Zé Maria pagando de rei. Vai, borboleta! Boa! aqui, ó. Uh, eu não ligo para esses tipos de coisas. Para mim, eu não sou 20 anos. Uh, como champanhe fora. Eu não curti. Yeah! Eu vou ganhar essa p... companhia com Zé, eu sei de meninas não tolerar ele. Zero. Zero tolerância para ele. Ah, o campeão do é aqui, ó. Toda recadinha. Ah, o Zé, acho que soltou a franga ali, né? <risos> Isso é um recado pra minha antiga equipe, né? Então só a fazendo uma brincadeira aí. O uh, Zé Maria podia estar ali em cima por causa da freada. Hein? <risos> melhor é melhor é na os amigos do que Eu a Bolsonaro do Zé Maria. Zé Maria. <risos> é <bom. risos> Boa tarde. No jantar de hoje a gente vai ter o seguinte: entradas, creme de ervilha com ovo mole, involtini de salmão e queijo de cabra, vieira com creme de mandioquinha. Primeiro prato, pene com ragu de linguiça, risoto ao fungo e fettuccine alfredo. Segundo prato, salmão em crosta de mostarda e manzo à la milanese. Sobremesa, rabanada com creme inglês. E vocês têm as mesmas duas horas para fazer o mise en place. Como todo serviço que a gente faz nesse restaurante, ao final, teremos uma eliminação. E começa o pré-preparo para mais um serviço. Esse filé é para ser frito na manteiga. Alguém dá para prestar atenção em mim? Sim. As praças das carnes vão ter que fazer... Tudo. Eu só deixei as carnes porcionadas, vai ter que bater. Eu vou deixar o negócio aqui para bater. Eu vou deixar o filme para abrir, para bater isso. Tem que abrir igual um palhar. Todo mundo sabe que é palhar. O que, que é palhar? Quando abre para bater isso e ficar fino. Tem que ficar mais ou menos da abertura de um dedo. Filé. Tá bom. Tá, bom. Tá? tá. Eu acho que é um menu complicado, que tem ovo mole, tem alfredo. Tem salmão, são coisas delicadas, precisam de muita, muita atenção. Gente, vamos arrumar as praças? Vamos, vamos lá? Vamos. Eu tô com as entradas, tá? Eu tô as nas, proteínas. nas proteínas. Tá bom? Carrie, vai na sobremesa, pode ser. É sair? esse tom de voz que eu quero tá ouvir bom. na cozinha de vocês. Tô ligada hoje, Zi, tô no meu melhor dia. Eu fui experimentando, cheirando tudo, pra ter certeza de que o que a gente tá usando é realmente o que parece. Odi, você tá fazendo o quê, Di? Por quê? O que você precisa? Não, é só pra me saber porque, sei, se você falasse o seu. Não, tá então no, no rabanejo claro. lá. Os outros molhos. Do... Não, já, já, já. Já olhou? Tá bom a textura e o tá. sal dele? Provei as coisas, tudo certinho, mas ainda não sei, né, qual praça que eu vou cair. E aí, como é que foi a volta? 13. <risos> <risos> <risos> Literalmente uma Vocês tomaram <risos> um <risos> banho? Tá sentindo o cheiro, chefe, da galinha, hein? É, 18, ainda? 18 eu voltei E alguém Caralho. foi no Renan, então? Tudo. O que fez por... cocô foi no Bruno. Isso é pro? Rabanada, sobremesa. Kerry, não é assim. Hum? Não é assim. Por que é não? É só leite, depois ovo. Não mistura o ovo, Kerry. É o leite separado depois do é ovo. É leite e isso. Ah, porque em Canadá, nós colocamos a complete Pessoal, completamente. cinco minutos para abrir o um restaurante. Sim, senhor chefe. Ok, chefe. As coisas pra empanar já tá tudo aí, Isa? Tá, eu, já, eu, que eu vou tá montar ligado, a praça bonitinha. Tá, tá. Gente, quem esvaziou tá isso um aqui? Pouco mais consistente. A minha expectativa em relação à equipe vermelha é a melhor possível. As meninas são muito profissionais, elas estão entre os oito, ou acredito que. Vai dar tudo certo. Olha, me escuta. Só ovo e rosca, só isso. Só ovo e frango de rosca frito na fritadeira. Sim. Entendido, gente? Fritadeira, mas okay. você falou pouco azeite pouco comentário. Fritadeira. Sim. Fritadeira. Teu o Zé na equipe vermelha é meio complicado. É uma pessoa que não é fácil de conviver com ela. Chegou aqui achando que era o campeão, sabe? Essa água aqui é o quê? É pra abrir o purê de batata. Deixa aí, deixa aí, deixa aí. Pra cozinhar um pouco mais da minha batata. A ausência do Zé na equipe tirou uma coisa que tinha lá dentro, que era uma pessoa muito chata, estressada, e o cara é louco lá no meio. Foi muito bom. Pessoal, vamos lá. Vem aqui Solta pra a frente. Vieira. Falta só a manteiga da vieira, viu, galera? É vamos. Isso. É isso? Vamos, Chef. Vamos, Chef. Deixa ele no forno, né? Vai no forno, tá ligado. Bom, eu espero que o banho de hoje tenha servido pra esfriar a cabeça de algum de vocês, ou pelo menos acordar. Eu vou dividir as praças agora. A maioria dos pratos vocês já conhecem. A gente tem só o manzo à La milanese. Como eu já expliquei, uma carne de 200 gramas, batida, um dedo mais ou menos. E como eu falei, à milanese é empanado só no ovo e na farinha de rosca. Equipe azul. Na entrada, o Renan. Nas massas, Bruno e Rodrigo. E nas carnes, o Diego. Equipe vermelha. Na entrada, Isabela. Nas massas, Carrie e Zé Maria. E nas carnes, Mariana. Sim, chefe. Chef. As louças vocês já conhecem bem. A Pinheirense equipou o restaurante para a gente ter os melhores pratos em cada serviço de jantar. Vamos lá então, pessoal. Armando, pode abrir o restaurante. Vamos lá, pessoal. As portas do Hell's Kitchen se abrem para mais um jantar. Hoje, mais do que nunca, Bertolazzi vai ficar na cola dos cozinheiros. E para isso, deixou os pedidos com os subchefes, Zi e Gilda. Pessoal, atenção! Mesa 1, um, quatro pessoas, dois ovos molê, um involtini, uma Vieira. Segue um penne, dois risoto, um pedutine Alfredo, segue dois salmão, dois manzam mil manza milanesa. Ok? Ok, chefe. Colocou os ovos, Renan. Você tá olhando no. Ô, Renan? Tô olhando o nome. No seu então. pescoço, porque a hora que você menos esperar, ele passa. Valeu. Tá, e quatro minutos passa muito rápido. Já foram quase três. Tudo ok, Renan? Eu... Tudo ok. A tensão já estava muito alta de não estourar o ovo naquele momento. Então, assim, eu já estava no limite da minha tensão. O chefe chegou, foi como se chegasse uma outra coisa e ficasse no mesmo nível de tensão. Assim. E esse molho fervendo aqui? Então, por isso mesmo. Por isso mesmo o quê? Eu estou procurando a parte de cima do a parte de cima do processador. Nossa, eu não posso ficar Tudo certo, eu vou c****** no molho. O que, que você vai fazer? Porque ele começou, para ele, ele não separar, chefe, eu vou, vou bater ele, para ele voltar a emoção é, eu, eu pego o molho e a princípio ele tá, tá bem espesso e eu esquento ele, ele continua espesso e eu ponho um pouco de creme de leite, bem pouco para alongar ele um pouco, para deixar ele um pouco mais líquido, mas não tanto, só que o molho esquenta cara e, e vira uma água. Mas está líquido demais isso aqui? Bater um pouco aqui, vou, vou, vou consertar o erro que eu fiz aqui. Consertar? Tá muito líquido. Era só derreter o queijo? Não, mas fala que tava muito grosso, aí tive que alongar ele um tava pouco. Tava muito grosso, aí você colocou muito leite... Não, eu coloquei um pouquinho de creme de leite, um pouquinho de creme de leite só. Um pouquinho e ficou desse jeito? Um pouquinho. Poxa, foi, chefe. Bastante, bastante, né? Tem gosto de queijo ainda? Tem, tem. Eu fiquei desesperado na hora. Cara, eu fico, fico louco, porque... Tá na hora de mandar e o molho tá ralo, o que que eu vou fazer? Vou então, usar uma liga aqui nele, chefe. Uma liga nele? Só pra dar, dar, melhorar a textura não dele. Não tem mais queijo? Não tem gosto de nada mais. Quem fez esse molho? Ele já tava pronto, eu só alonguei ele um pouco, ele tava muito... Du... Por que, que você alongou ele? Que agora tá essa... Pra quê? Você tava pronto. Alonguei ele. Tá pronto, c...